Fala, galera, tudo bem? Eu sou a professora Luana Ramos, de Matemática, aqui do Descomplica. No episódio de hoje do Quer Que Desenhe, vamos falar sobre logaritmos. Sim, eu sei, a gente treme na base quando ouve falar em logaritmos, mas eu estou aqui para te provar que não é tão difícil assim. Então, abra seu coração, porque iremos aprender um monte de coisa super importante e que cai no Enem todo ano mas dá uma segurada aí porque antes de começarmos aproveita para baixar de uma vez todo esse mapa mental sobre logaritmos no link da descrição e claro se inscreve no nosso canal e clica no Sininho para ativar as notificações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 Tá, mas de quem e de qual base, Luana? Bom, vamos lá. Na matemática, um logaritmo é expresso na forma logaritmo de A na base B e é igual a um valor que vamos chamar de x. Esse valor A é chamado de logaritmando e o B é chamado de base. Mas o que isso significa, Luana? Significa que b elevado a x é igual ao número a. Portanto, quando você vir escrito log de a na base b, saiba que ele representa um número e esse número é o valor pelo qual devemos elevar o b para que o resultado seja o número a. Vamos a um exemplo? Quanto vale log de 8 na base 2? Lembra do que eu falei para vocês? Qual deve ser o expoente da base, que aqui vale 2, para que o resultado seja 8, que é o logaritmando do nosso exemplo? Essa é fácil, não é? A resposta é 3, pois 2 elevado a 3 é igual a 8. Assim, nós temos log de 8 na base 2 igual a 3. Da definição surgem três pontos importantes. Algumas pessoas as chamam de propriedades, mas elas estão mais para consequências da definição. Log de 1 na base B é igual a zero, pois qualquer número diferente de zero elevado a zero dá 1, ou seja, B elevado a zero é igual a 1. Log de B na base B é igual a 1. Pense bem. A quanto devemos elevar o B para que o resultado seja ele mesmo? 1, um, né? Pois B elevado a 1 um é igual a B. B elevado a log de A na base B é igual a A. Ha, essa é um pouco mais chatinha de provar, mas o que vale é saber que se o expoente for um logaritmo e a base da potência é a base desse logaritmo, então o resultado é o logaritmão. Se você parar para pensar, essa é a própria definição de logaritmo. Agora que já sabemos a definição de logaritmo e as suas consequências, podemos falar sobre a condição de existência. Precisamos falar sobre isso, pois não podemos ir escrevendo logaritmos loucamente sem seguir um critério, senão teremos problemas em determinações matemáticas. Por isso, precisamos seguir duas regrinhas. A base B precisa ser positiva e diferente de 1. E o logaritmando precisa ser positivo. Nessa parte, muita gente pergunta, professora, se B precisa ser maior que zero e diferente de 1, não era mais fácil colocar que B tem que ser maior do que 1? Não, né, pessoal? Repara que o B pode ser qualquer valor entre 0 e 1, como, por exemplo, 0,5. Então, cuidado com isso, viu? Agora eu queria falar com vocês sobre dois logaritmos especiais, aqueles que mais caem na prova, o decimal e o neperiano. O logaritmo decimal é aquele onde a base é 10. É disparado o mais usado nas provas de vestibular. É tão comum que quando a base é 10, nem precisamos escrevê-la. Por exemplo, log de 100 na base 10 pode ser escrito apenas como log de 100 pois podemos omitir a base. Aliás, concordam que log de 100 na base 10 é igual a 2? Porque, Pois precisamos elevar a base, que é 10, ao quadrado para que o resultado seja 100. Esse sistema de logaritmo, pessoal, é muito importante. E, inclusive, é muito comum que duas aproximações especiais com base 10 sejam fornecidas no enunciado das questões. É muito comum, por exemplo, aparecer o valor de log de 2, que é aproximadamente 0,3, e o log de 3, que é aproximadamente 0,48. Mas fiquem atentos, vocês não precisam decorar esses valores. Toda vez que você precisar dessas aproximações, adivinha, a boa notícia é que o enunciado vai fornecer esses valores. Mas você vai perceber que que de tanto utilizar, você vai até acabar memorizando. Mas fica tranquilo, todo log que você não sabe calcular, o enunciado sempre vai dar o valor aproximado, caso você precise dele para conta. Agora, o logaritmo neperiano. E, gente, esse é o terror da galera. Todo mundo pensa que é coisa de específica, mas adivinha? Brotou no Enem do nada. Por isso, aqui estamos explicando para vocês. O logaritmo neperiano é aquele cuja base é o número E. Esse número é um número irracional que vale aproximadamente 2,71. E logaritmo de base E são representados por ln, ou seja, ln de x é a mesma coisa que log de x na base e. Agora vamos falar das propriedades de logaritmos? Elas são a parte mais importante, pois todos os exercícios sobre esse assunto são basicamente resolvidas usando as propriedades. A primeira propriedade é usada quando há um produto no logaritmando. Nesse caso, podemos separar esse logaritmo em dois usando o a soma log de P vezes Q na base B é igual a log de P na base B mais log de Q na base B. A segunda parece com a primeira, só que aqui há uma divisão do logaritmando. Nesse caso, separamos pela subtração. Então, log de P dividido por Q na base B é igual a log de P na base B menos log de Q na base B. Agora vem a famosa propriedade do peteleco. Se o logaritmando estiver elevado a um expoente, podemos jogá-lo para frente multiplicando o logaritmo. Então, log de A elevado a beta na base B é igual a beta vezes log de A na base B. Ai, Luana, mas e se a base estiver elevada a um expoente? Ah, nesse caso, eu adoro falar, pessoal. Temos o peteleco com efeito. E aqui nós podemos jogar o expoente para frente também. Mas agora ele passa dividindo o logaritmo. Log de A na base B elevado a beta é igual a 1 sobre beta vezes log de A. Na base B, a propriedade da mudança de base é uma das mais legais, mas também uma das mais incompreendidas. A gente usa essa propriedade quando o logaritmo da questão vem com uma base diferente da base da pergunta. Ou seja, você tem uma informação no anunciado que está em uma base, mas a pergunta, pasme, está em outra base. Aí imagina, né? Você está lá uma pergunta na base 15, mas a sua informação está na base 10. E aí, pessoal, o que fazer? Bom, nesse caso, sem drama, nós vamos usar a propriedade da mudança de base. Log de A na base B é igual a log de A na base C dividido por log de B na base C. E aí, pessoal, cuidado! Esse C que surgiu do nada é a base que você escolheu. Não é um número aleatório. Precisa ser muito bem escolhido para que você consiga resolver a questão. Agora vem uma propriedade que também é muito legal. É uma propriedade que nos permite trocar a base e o logaritmando de lugar. Log de A na base B é igual a 1 sobre... Log de B na base A. Se você parar para pensar, essa propriedade nada mais é do que uma consequência da mudança de base. Ela pode ser bem útil em algumas questões, viu? Para fechar, a última propriedade. Log de B elevado a A na base B é igual a A. Gente, pensa comigo. Você vai fazer o seguinte. Ó. Primeira coisa, você vai dar um teleco nesse A. Afinal de contas, ele é um expoente do logaritmão. Mas quando ele passar para frente multiplicando, vai sobrar log de b na base b. E nós já vimos que como consequência da definição, log de b na base b vale 1. Então é claro, a vezes 1 é igual ao próprio a. Bom galera, é isso. Falamos sobre a definição de logaritmos, sistemas de logaritmos e ainda vimos todas as propriedades. Para ter certeza que você vai fixar todo esse conhecimento, não esquece de baixar no link da descrição o mapa mental completo e em alta resolução. Fiquem ligados aqui no canal, pois estamos sempre publicando mapas super legais de matemática e teremos muitos outros de álgebra, assim como esse. Então, se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação quando ele for publicado aqui. Por último, mas não menos importante, se você ainda não é aluno do Descomplica, aproveita que na descrição também tem um link para assinar o Desco no Precinho Camarada para mandar benzão no Enem e vestibulares. Até a próxima, pessoal! Titia vai, mas você sabe, Titia sempre volta!